Hum, mas que delícia, rapaz Olha só Olá, aqui é o Bel E depois de muito tempo, muito tempo Usando essa porcaria aqui ó, Que tá toda ferrada, cheia de fita A aircup aqui, ó, tá toda estourada Eu passando nervoso Que fica desconectando do jogo toda hora Tem que reiniciar o jogo pra, pra voltar o som Eu trouxe O HyperX Cloud 2 Olha o tamanho dessa caixa, rapaz ela é muito grande. Eu tô trazendo aqui pra vocês, então, fazer um unboxing junto com um teste de microfone. Então, galera, dá aquele joinha já se você gostar desse vídeo. E se você é novo e quer mais coisas desse jeito, se inscreve aí. Outra novidade também é a cadeira, só que eu nem fiz um unboxing. Porque, não tem porquê. Tudo pra mexer na qualidade, pra eu conseguir fazer stream por mais tempo. Falando nisso, stream? joga 10. Então, vamos logo, sem enrolar. Falou, valeu. Então tá aqui ó, o fone Tá a caixa dele aqui, ó Caixa enorme Aqui tá escrevendo Tudo que tem pra Que tem no fone Dando a explicação Falando do 7.1 dele Tá o fone Então vamos abrir ela aqui Já tá rompido o lagre Porque eu tive que verificar Antes de comprar, né É sempre bom Pra ver, vamos abrir aqui Nele É uma caixa vermelha gigante Então vai dar um trabalho aqui pra tirar Mas é bem bonita a caixa eu como que eu gosto de caixa bastante Isso daqui vai Eita! Tá, Vamos deixar aqui a caixa de lado. Tá aqui uma linda caixa vermelha. Vocês verem aqui. Escrito HyperX. Bonitinho. Vamos abrir aqui agora. Primeiramente, tem um, um papel seda, né? Embaixo aqui, agradecendo os agradecimentos, dizendo bem-vindo ao time da HyperX. Tudo mais, assinatura aqui e tudo mais. Aqui mais parte mais formal aqui explicando um, um quick start né guide que é um manualzinho rápido Sem entender mostrando como ligar é no play 4, no xbox, nos celulares que ele ele é muito funcionar para tudo a espuminha bem protegida e aqui é o que vem ele né você vê aqui ó vem bem tudo separadinho bonitinho com aqui vamos tirar primeiramente o fone é o fone só o fone em si ver aqui o fone, ele tem uma, uma entrada P3, que vocês que usam notebook ou para celular mesmo, ó, ele tem três risquinhos, quer dizer que é fone, direito e esquerdo, mais o microfone. Então é bom que você pode usar em qualquer lugar, tanto também para os videogames, se você quiser ligar direto. Com isso, vem uma plaquinha, ó, uma plaquinha de som, bem simplesinha. Que eu tenho um, um cabo maior, caso você quiser estender, né? Pra você ligar no computador. Tem essa USB para ligar. E na plaquinha de som tá aqui, ó. Tem o volume do, do jogo, volume do chat, que eu achei bem legal isso. E o 7.1. Lembrando que é 7.1 simulado. Não existe fone 7.1, não existe fone 5.1. É tudo simulado. Aqui vamos ver. Tem as cups que são de couro, né? Esqueci de falar isso aqui. E é isso aí Tirando as aircups de couro tem duas aircups extras Que são de espuminha Que é mais tecido É... tecido não, mais espuma, né? É bom porque não transpira muito Só que encarga mais rápido Mas é bom ter uma reserva Caso daquela estraga Que nem aconteceu com o meu Razer Do lado aqui vem um microfone Que é separado Eu achei bem legal isso aqui Se você não quiser usar o microfone Você pode usar Usar ele sem ele Vem com uma proteçãozinha aqui pra tirar a explosão do P e do B né como se fosse um pop filter aqui você encaixa você pega e encaixa na lateral dele tem essa entradinha caiu e você encaixa aqui do lado opa encaixa assim peraí aí. aí você encaixou assim agora virou um headset completo com isso, e o mais legal o extra que vem aqui, ó, caso você jogue ou viaje bastante, vem com uma sacolinha toda espumada. Opa, toda espumada aqui, ó. Você colocar o fone e na ah, lateral aqui tem um velcro para você colocar as aircamps ou colocar até as extensões do, do próprio fone. E o fone é isso aqui. Vou fazer um teste agora, colocando no meu celular. Aqui, meu celular, bonitinho. Vamos colocar ele. Só pra vocês ouvirem como que ele funciona só com a versão sem a placa. A placa de, de som tá aqui, ó. Vou entrar no, no Spotify. Vou aqui perto pra vocês ouvirem melhor. Então, estamos de volta aqui, ó. Você vendo o microfone Você vê que a voz não é tão boa assim O microfone não é 100% bom Mas para jogar é ótimo Até para fazer gameplay, se você quiser, é ótimo O fone em si, cara Tá isolando muito a minha voz Eu não tô quase me ouvindo Mas ele isola muito o som exterior Quer dizer que você consegue captar bastante o áudio E tem a plaquinha de, de, de captura Que aqui, ó Fica aqui, que bonitinho, ó Do HyperX Aqui eu controlo o meu microfone ó, Se eu apertar pra baixo aqui Vou apertando você vai E agora vocês estão me ouvindo de novo, né? Mas é isso aí, e o som dele é perfeito, eu vi música com ele é muito bom, muito claro o som, vale muito a pena esse, esse, esse 77. E eu não tenho mais o que falar, espero que vocês gostaram. Se vocês querem me acompanhar fora do YouTube, tem um meu Instagram que é Beu com 3 z tem na descrição, só colocar lá. Não esquece de me seguir na Twitch, twitch.tv barra Joga 10 Então é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês, até o próximo vídeo, falou, valeu!